Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente, pessoal do Movimento Antitabagismo. Então, como parar de fumar em 2019? Pessoal, fiz essa promessa para vocês lá no nosso grupo, o no ano passado, Para quem não participa, né? Pare de fumar, grupo de apoio Antitabagismo, né? Você encontra lá no Facebook, é um grupo gratuito que nós compartilhamos conteúdo diariamente. Temos mais de 13 mil fumantes lá no grupo, né? Graças a Deus, aí, colaborando o máximo de pessoas possíveis a estar parando de fumar. E como eu prometi para vocês, né, a nossa série diária de um fumante é, já estou me preparando para esse dia, que é hoje, 1 de janeiro de 2019, há mais de 4 meses. Então hoje é o primeiro dia que eu estou sem fumar. E nessa série de vídeos eu vou colaborar com você como parar de fumar nesse ano de 2019. Então hoje é o meu primeiro dia, tá pessoal? Eu já estou sem fumar, Para quem não conhece minha história, eu fumei durante 11 anos Ontem eu estava fumando, como eu falei pra vocês, venham me preparando E as primeiras duas dicas, primeiras duas sacadas que eu tenho pra você Que é fumante, quer é parar de fumar A primeira sacada é você tomar a decisão, tá gente? Então o que é decisão? Existe uma diferença enorme entre decidir e querer parar de fumar então eu quero parar de fumar, eu tenho vontade de parar de fumar. Ah, eu quero, mas eu não consigo. E eu decido, eu decidi parar de fumar, é, quando você toma decisão, é o seguinte. Eu decidi parar de fumar e não importa o que aconteça, não importa as consequências que eu terei, eu vou parar de fumar. E o que, que eu quero dizer com essa decisão? Querer, gente, é uma sabotagem para o seu próprio cérebro, para os seus próprios pensamentos. Ah, eu quero, mas se eu não conseguir parar hoje, eu paro amanhã. Ah, eu tentei parar de fumar hoje, fiquei um dia sem fumar, aí fui lá e fumei tive uma recaída. Então, quando você decide, você está vendo o seu resultado a longo prazo. Então, qual que é o seu resultado? Você quer ter uma melhor saúde, quer ter longo, a longo prazo uma vida melhor, é, tá parando de fumar para não ficar doente, né? Às vezes você está com uma tosse, está com algo, você sente que o cigarro já te faz mal e você não quer mais viver essa situação e você sabe que você decidiu. Então o que, que é decidiu, pessoal? Você vai ficar, quando você parar de fumar, principalmente nas primeiras semanas, que é as semanas da abstinência, né? Você vai ter ansiedade, vai ter nervosismo, você vai ter tristeza, em alguns casos depressão, a pessoa fica mais triste, a pessoa vai sentir um determinado vazio e você tem que decidir. Então a decisão que eu tô falando aqui para você é que você, a partir do momento que você decide parar de fumar, como eu decidi há quatro meses atrás, escolhi a data, né, que foi agora 1º de janeiro, é que não importa as consequências que eu estou vivendo hoje, eu sei que lá no futuro eu vou ser grato por isso. Eu decidi que apesar de eu me sentir triste, igual hoje mesmo, estou naquele momento, né, querendo fumar um cigarro nesse momento, <coughs> em vários momentos a gente sente um vazio, que falta alguma coisa, mas eu decidi eu sei que isso vai me fazer uma pessoa melhor. Eu sei que lá na frente eu vou agradecer por cada sacrifício que eu tô fazendo aqui hoje. Então, o primeiro ponto e a primeira dica que eu quero deixar pra você nessa série de vídeos é decida parar de fumar então você está decidido a parar de fumar e tome essa decisão após você decidir e ter certeza que você quer parar de fumar lembre-se do que eu falei decidir é diferente de querer decidir é você estar disposto não importa as consequências não importa o que vai acontecer com você você vai parar de fumar e não vai botar um cigarro da boca querer é totalmente diferente e a outra questão, pessoal, é você marcar uma data. Então é muito simples, marca uma data. Se você não quer marcar para amanhã, marca para daqui a um mês. Mas decida essa data, como eu falei para vocês. A partir dessa data você não vai mais fumar. Então eu vou deixar somente essas duas dicas para vocês hoje, tá gente? Em 2019, você acompanhar nossa série de vídeos, você vai parar de fumar. É, meus sentimentos do dia hoje, do primeiro dia... É algo diferente, estou muito contagioso, estou muito feliz por estar parando de fumar E amanhã a gente vai colocar um novo vídeo Durante 365 dias a gente vai ter um vídeo por dia aqui para você Deus no comando, até amanhã Um grande abraço para vocês, Renato Galerto Tchau, tchau